Olá, meu nome é Fabrício e essa é uma apresentação sobre o Framework show. eu dei essa apresentação num evento quinzenal que a gente faz aqui em São Carlos que chama TDA Talks que é um evento que acontece sexta sim, sexta não na Bridge Coworking com Lightning Talks sobre assuntos diversos né? enfim é... O SHU é um framework de desenvolvimento front-end, a princípio, né? Uh, então eu queria dar uma pincelada, mais ou menos uma contextualizada em como que anda o desenvolvimento front-end uh, ao meu ver hoje em dia, assim, no mundo. Então, sei lá, eu vejo uma tendência aí, a, a, a, uma tendência forte de, de desenvolver aplicações web, né? web apps, progressive web apps e coisas do tipo na forma de uma página só, né, um single page application. Isso vem desde o Embry de antes até, mas é uma tendência já bem consolidada, tem lá os seus críticos ou não. Outra tendência que eu que eu acompanho assim um pouco é essa parte de descrever as interfaces através de componentes né componentes individuais separados que podem podem ser compostos numa hierarquia de componentes uh, e testados separadamente né uh, uma coisa que que tem sido mais ou menos como como nós estamos andando aí né? na parte de interface uh, e na parte de, de arquitetura mesmo alguma coisa tipo... Tipo o Flux, do Facebook, que tem esse, esse gráfico bem tradicional, assim, né, é, onde essa arquitetura tem a característica de ser unidirecional, né, o que eles falam, então, o usuário que está interagindo com uma interface aqui, com uma parte visível, ele, uma ação dele não, não altera diretamente a interface, né, ela manda um sinal para frente, ou alguma coisa assim, e, que vai ser tratado por alguém, que vai, então, é, alterar o estado da aplicação, e a VIEW é só um reflexo disso, né? A VIEW é sempre um, um reflexo de um, de um estado é, da aplicação, né? A gente está mais ou menos do, com essas tendências, ou nesse ponto da evolução do, do desenvolvimento front-end, Uh, muito em parte, graças ao, ao grande sucesso, assim, ao meu ver, do projeto REACT que é um projeto open source uh, mantido, principalmente, uh, e patrocinado, assim, em parte pelo Facebook que alcançou, assim, uma grande popularidade, tem uma, um ecossistema uh, bem, bem vivo e ativo, assim, de contribuidores que estão sempre inovando e trazendo algumas quebras de paradigmas, assim, na minha opinião. E, então, o projeto REACT, a comunidade do REACT tem, tem muitos méritos, aí, muitas coisas legais e uh, eles são responsáveis por, por muito do que está acontecendo aí hoje. Né? Então, uh, mostrou mais uma vez assim, o, o quão útil é descrever interfaces de forma declarativa, né? uh, o quão útil é você componentizar a sua aplicação, né? então você ter uma hierarquia de componentes e boa parte desses componentes serem apenas... Uh, componentes burros, né, que você dado um input A, a resposta vai ser sempre B, né, então quando você tem pedaços pequenos uh, que você pode dar uma propriedade e, e sabe como esperar a saída, você consegue testar isso, isso é muito legal, então você faz teste automatizado de do comportamento de cada componente separado, e depois é, você pode juntar eles e isso é uma coisa boa. É, trouxe alguns conceitos de programação funcional para o mainstream, né? Hoje é o grande hype aí do, uh, do momento, né? O pessoal uh, tá vendo a utilidade de muitas coisas, assim... Uh, e deu nascimento a bibliotecas boas e, e fantásticas, assim como o Redux, né, que hoje é quase sinônimo de React, né, é, foi uma implementação de Flux que deu muito certo assim, e, é, uh, sei lá, emprestou conceitos do Elm enfim, uh, tá, tá fazendo o pessoal caminhar para um lado que eu vejo como interessante. É claro que o projeto React tem, ou a comunidade do React, os desenvolvedores que uh, fazem coisas com isso, tem, tem lá o seu, o seu lado negativo também, né? Começar um projeto novo, assim, requer um, um, overhead, um certo overhead, uma série de boilerplate. Uh, muita gente torce o bico para a sintaxe JSX, né? Sei lá, por algum motivo... Uh, não gosta de ver tag no código, sei lá. E muita gente acha que você precisa de webpack para desenvolver, né? E o webpack é essa, esse projeto que tenta abraçar o mundo, tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uh, ele é um bundler com um servidor e faz, faz bundle de assets, faz um monte de coisa. Uh, então, tem gente que acha que é necessário... Tem gente até que acha que é cômodo e tal, né? Eu particularmente não gosto, respeito quem gosta. Na minha opinião, o Webpack é uma bosta, mas beleza, cada um na sua. Já usei, né? Pra ganhar dinheiro, uso, pego o freela com isso, não tem problema nenhum. É, mas eu vejo como um lado negativo. Eu sou mais do, do time do Browserify, assim, né? Se é que pode dizer, assim, essas duas visões antagônicas, né? Ou não tão antagônicas, enfim. É, então eu tenho muito que agradecer ao React, mas às vezes é bom dar um passo para trás também, revisitar alguns conceitos. Às vezes você quer começar um negócio, um protótipo rápido, alguma coisa mais simples, e você não quer né, ter todo aquele overhead, alguma coisa assim. Eu, na minha opinião, eu acho que é mais ou menos essa lacuna que o Shul vem preencher, né? Xux propõe ser um framework leve, uh, lightweight, uh, que tem o dom do browser como denominador comum, né? uh, plain JavaScript. Né? Então você descreve os seus componentes usando string literals, mais especificamente uh, a funcionalidade de tag de template literals, né? uh, usando um, um outro projetinho que chama YoYo. Uh, empresta vários desses conceitos que a gente está falando aqui de Redux do, do Elm e do Flux uh, e organiza eles numa uma API muito simples, muito simples mesmo assim uh, tem algumas outras vantagens ele meio que te força a separar a, a, as partes do seu código que tem side effects e tal, uh, com o Redux você pode fazer isso também, mas uh, não é um negócio que vem de fábrica, assim, e tem é, mil alternativas também de, de como fazer isso e tal é uma, uma, uma coisinha legal assim do... e há uma vantagem também do, do de frameworks que nasceram depois desse mundo aí do Redux então eles já já vem assim com, com algum conhecimento acumulado né? e você precisa de muito pouco para rodar ele os exemplos da página usam um, um servidor chamado Budo que ele ele já, já roda um Browserify com qualquer transformação que você precisar, um Babelify ou qualquer coisa do tipo. Uh, aqui está o ASCII -art, Art obrigatório né, do, do framework. Né? Uhum. Ele segue uma arquitetura unidirecional também, né? é muito parecido com o Redux. Você tem aqui os reducers que vão alterar seu estado, e aí a sua view formada por componentes é um, uma consequência desse estado, enfim. É, e aqui, num, num braço também do, da árvore, você tem uh, effects e subscriptions também, né, que são coisas que talvez eu não vá entrar em muito detalhe hoje. É, então aqui um exemplo seria um, uma página desse evento quinzenal nosso lá, o TDAH, é, que traria para os avisados a data do, do próximo encontro e os temas, uma fila de temas né, para quem quiser falar. Né? Então, se a gente fosse escrever num objeto de JavaScript, seria um, um negócio mais ou menos assim: dois atributos, o dia e uma rede de talks. E, e aqui entra como a gente vai mostrar. Uh, esses dados para os usuários, né? então alguns componentes que a gente poderia usar para compor essa nossa interface eu inventei três aqui, esse é mais ou menos o jeitão de um componente shoo você vê que ele é simplesmente uma string literal de S6 onde essa sintaxe aqui substitui um valor para dentro da string né? E, só que isso não é uma string, porque tem esse tag de template aqui, HTML, que vai transformar ela num nó de DOM, num DOM node, né? node. Uh, para ser enfiado na árvore de DOM do browser depois, enfim. Uh, então aqui seria, como seria uh, uma view nossa, né? compondo aqueles componentes, está aqui o a lista de talks e o dia que vai ter a apresentação é uma descrição do, das rotas da nossa aplicação essa página só tem a rota principal que vai mostrar essa view hum. e aí o que ele chama de model é, é um conjunto dessas coisas né, o, o state, os reducers, os effects, os subscriptions Você <coughs> você seta, né, o seu model, o seu router e dá um start ele te devolve uma, uma DOM TREE que você joga lá no, no document body ou em qualquer outro elemento da página que você quiser. Esse é o jeitão, a ideia principal do SHOO. Aí ah, aqui só para mostrar um exemplo, né, a gente tem um negócio que mostra lá a lista das palestras mas a gente vai querer também adicionar ou remover palestras lá, né? É como se fosse um exemplozinho de, de do básico, né? Então aqui dois reducers eu escrevi uh, que são funções que levam o estado da aplicação, que fazem uma transformação qualquer no estado da aplicação, né? Então leva o estado da sua aplicação do estado A para o estado B, uh, eu Criei dois aqui, um que adiciona uma palestra e outro que remove uma palestra. Aí adicionar e remover, na verdade, ele ele vai te devolver uma cópia do do estado anterior com uma palestra adicionada ou te devolver uma cópia do estado anterior com uma palestra removida. Né? É, esse, essas coisas modernas seguem esse conceito de imutabilidade, né então... A gente nunca altera uma variável, a gente sempre devolve uma cópia diferente dessa variável. Então. Uh, então aqui é o mesmo exemplo lá do model, só que adicionando os dois reducers que eu tenho aqui. E aí esses reducers, eles acontecem quando você chama uma uma action com esse nome, ou com esse nome, uh, e para chamar uma action, eu fiz um exemplo aqui de um de um componente que é um form para adicionar uma palestra nova né? e quem vai chamar essa action vai estar aqui dentro do onSubmit então a nossa view nova já com esse formulário aqui com esse componente de formulário a view ela recebe lá no, no, como um dos parâmetros desse send que é o, quem vai fazer o dispatch da sua action né? então você vai usar ele lá dentro no submit do form, né? falando o nome da action que você quer mandar e aí se essa action mapear para um reducer, ele vai rodar um reducer se ela mapear para um effect, ela vai, vai rodar um effect então aqui no caso é um reducer, que é uma função que, que muda o estado da nossa aplicação direto né? então tipo é uma função pura que você, dado um, um input, o, o output é aquele previsível lá que você coisou, né? então ela não é um, um effect aqui, porque eu estou mudando direto na página, não estou mandando para o servidor, nem nada. Então, por enquanto, o edtalk está como um reducer aqui, que recebe um, um parâmetro, que é um objeto que tem o título e o autor, isso atualiza né então esse é um exemplo um pouquinho mais completo mas o tempo já tá curto aí já passou 15 minutos então eu vou ficando por aqui eu espero que isso tenha despertado o interesse de, de ir atrás mais de conhecer o chu e de brincar eu tenho gostado muito é, para quem quiser baixar o, os slides tem outros exemplos lá de como seria o negócio de remover ou de um effect para salvar no servidor, alguma coisa assim. Mas eu vou ficando por aqui mesmo. Deixo aqui as referências, ah, espero comentários e críticas aí no, no, nos campos abaixo. Muito obrigado até a próxima.